Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou aqui no condomínio Enseada Shangri-Lá, quero te mostrar essa mansão de 560 metros de área privativa, 617 metros de terreno, praticamente um terreno e meio na beira do lago, uma mansão extraordinária. São cinco suítes, dependente de empregado, de elevador espaço gourmet, piscina em concreto, gente, banheira de hidromassagem sensacional, quero te mostrar ela, vem comigo conhecer essa bela casa aqui no condomínio Enseada, Shangri-La. gente olha só aqui na entrada da casa a gente já tem um abrigo para dois carros dois carros fica guardadinho aqui embaixo espaço para mais dois aqui ela é na avenida principal do condomínio a entrada é aqui tá gente quem não conhece o condomínio enseada é um condomínio de altíssimo luxo no litoral norte do rio grande do sul gente então vamos conhecer olha essa porta de entrada aqui que maravilhosa gente ó uma porta de mais de 3 metros de altura Aqui é vidro temperado, ele é verde, dá um destaque diferente nessa casa, gente. Olha só, aqui na entrada, você bota o pé direito aqui, meu caro, vamos botar o pé direito mármore travertinho, gente. Olha que top isso aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo à sua mansão aqui no condomínio Enseada Xangri-lá. Gente, eu tô gravando essa casa aqui mais uma vez, eu até tinha gravado ela. Mas como ela não foi vendida, eu tô de novo fazendo um vídeo melhor, um vídeo com mais calma, um vídeo com equipamentos melhores, né? E olha só, gente, ó, pé direito alto na entrada. Olha o tamanho desse lustre, que maravilhoso, gente. Aqui na entrada da casa já tem uma sala, vamos dizer assim, uma sala de espera, com dois poltronas estilo Louis XV e mais aqui, gente, ó. Como é que chama isso aqui? Alguém pode me dizer? Um, um móvel, um aparador, olha só que legal, gente, ó, aqui de porcelana, gente, ó, nem vou mexer muito, <risos> ó, essas cortinas todas aqui abrem, automatizadas, eu infelizmente não achei o controle, a casa precisa de um mapa para se localizar, <risos> Aí ah, eu não consegui achar, gente Olha só, aqui escada, a gente faz parte da fachada Aqui também tem mais uma cortina Aqui, gente, que sobe automatizado. Lá tem outra A casa é sensacional, é maravilhosa, gente Nós estamos falando de uma mansão desse, top, desse nicho Top, assim Por apenas R$ reais. Estuda receber imóvel, gente Estuda um prazo também Agora sim, vamos conhecer Detalhe por detalhe aqui, gente Um tapete persa Você nota que Todo living da casa aqui, até lá, todo ele é travertino, é mármore, gente, e também é aquecido. Vamos conhecer então, gente, vamos desbravar essa casa comigo, o vídeo talvez fique um pouco grande, mas fica até o final, que eu te prometo, se você ficar até o final e dizer para mim, eu vi o vídeo até o final, eu vou te dar um presente, eu vou te dar um coraçãozinho, <risos> ou eu vou te dar um like, tá bom, gente? Tô brincando, vamos lá Olha só, aqui é um living, gente Mais de 100 metros de living Aqui é a sala de estar, cabe quatro pessoas aqui Mais duas são 6, 8 aqui Oito pessoas aqui no living Lareira ecológica, gente Ela é a álcool, tá? A gente pode estar tá reabastecendo ela Cuidado, desliga, deixa ela desligar Depois você coloca o combustível nela, né? Televisor aqui, gente, de 70 polegadas Olha as caixinhas de som ali, gente Uma, duas Três lá é o cassete central 5 som ambiente aqui no estar da casa olha que maravilhoso gente. olha o tapetão que tem aqui gente cara esse tapete aqui é do tamanho de um dormitório <risos> tamanho de flat de um dormitório só esse tapete aqui gente que casa maravilhosa olha a vista pro lago lá meu cara que que você acha dessa vista gente olha aqui ó que eu vou fazer uma panorâmica aqui da sala Olha que living, esse, esse living maravilhoso, dois cassete central para você não passar calor, os fundos da casa, a piscina é frente leste, sol da manhã, então praticamente bem quentinho, bem arejada a casa, olha só meu caro, aqui nós temos um elevador, tá gente, elevador para você não precisar subir a escada, aliás a escada é linda também gente, maravilhosa a escada, olha, toda de travertino. ela faz parte do layout da fachada, aberta aquela cortina ali, fica... Maravilhosa aqui, então nós temos uma adega, gente, para você colocar o seu vinho importado, do seu vinho argentino, chileno. Qual é o melhor vinho, gente? Quem pode me dizer? Eu vou dizer que é o vinho de Gramado, <risos> é o vinho do Rio Grande, de Bento, de Caxias, de Gramado, de Farrupia, de Garibaldi. Quem é da Serra, dá um oi aqui, gente. Ó, isso aqui você pode estar tá fechando, gente. Ó, e essa adega também é climatizada. Nós temos um ar condicionado lá para você deixar. Os seus queridinhos vinhos, numa temperatura agradável, né? Então tá, gente. Nós vimos aqui a sala de estar, o living. Olha essas mesas, gente. Olha esses aparadores. Olha que demais isso aqui, meu cara. Isso aqui é vaso de murano, gente, ó. Isso aqui, aquele ali, aquele outro lá também. Aquele outro vaso lá, não sei o que é aquilo lá, gente. Mas é lindo e não deve ser barato. Temos dois troféus ali, gente. para você, marido e para você, mulher, que comprar essa casa, já vem com um troféu. Olha só. Você escolheu o melhor caso, melhor corretora, melhor época para comprar. <risos> vamos aqui, vamos ver isso aqui, gente. Olha só. Parece um troféu. Ó, o sistema de som está aqui embaixo. Não. Você já... Olha isso aqui, mil caro. Ai, sou curioso aqui, vamos ver. Ó, não vou mexer muito, tá, gente. Deixa quieto. Quando você vier, nós exponemos. Mas que eu apertei cada botão, eu apertei. <risos> Ai, a dedinho de nervoso. Aperta tudo que é botando, gente. Olha só, meu cara, aqui no cantinho nós temos tipo um espaço, uma sala de jogos Tem uma mesinha de pinball aqui, gente, olha só que top, ó Olha só Pra não ser vermelho azul, nem colorado, nem gremista Eu mandei deixar neutro assim, né? Então você pode ir colorado comprar ou gremista, não precisa trocar <risos> Olha só, gente uh, Uma vista sensacional pro lago A sua piscina tá ali, olha só Tá aqui a tua piscina, olha que linda, gente, por aqui, ó maravilhosa né e não sei se você viu no começo do vídeo aqui tem uma cortina que desce toda ela automatizada é lindo demais isso aqui meu caro. nossa muito linda essa casa e o preço dela tá um ótimo preço gente olha só aqui nós temos uma mesa de jantar olha que linda essa mesa 10 lugares a pessoa você comendo aquele churrasquinho feito na hora na churrasqueira ali atrás que eu já vou te mostrar com essa vista para o lago, toda a sua família reunida no final do ano aqui, gente. Ou no Natal, olha que lindo isso aqui, gente. Gente, vai ser uma festa maravilhosa, né? Você pode sonhar, meu caro. Você pode sonhar, você pode ganhar na Mega Sena. Com apenas 15 reais, você se torna um milionário. E com muita sorte também. <risos> né? O Deus pode te abençoar, te dar uma ideia. Você virar próspero, você virar milionário com apenas uma ideia. Gente, a sabedoria uma ideia. Ninguém compra, ninguém troca Então você pode se tornar Sim, hoje você está vendo essa casa Só por ver talvez Mas você pode comprá-la em breve Posso ouvir um aumento de alguém aí Inscrito pelo menos <risos> Gente, olha só Aqui é o Espaço Gourmet Nós temos uma geladeira que parece um tablet gente. Olha isso aqui Panasonic, olha que lindo isso aqui Aliás, está vindo geladeira dos Estados Unidos agora O pessoal está fazendo bastante com Tá de ti mesmo na própria geladeira. Aqui nós temos uma ilha toda de mármore de, de granito também gente ó, maravilhosa. Olha a vista que a gente tem daqui gente da do lago. Nós temos aqui na churrasqueira tá? Nós temos uma paieira, temos uma uma chapa que a gás e a churrasqueira ela é automatizada gente. Os petinhos giram automático para você não se preocupar só com fogo. Bota fogo ali que vai dizer para dizer que o o cara que assa o churrasco o mais top é fazer o fogo. <risos> Vai dizer, é uma cirurgia para fazer o fogo. Olha essa vista, gente, aqui, dos fundos da casa. Olha que linda, gente. A piscina também, a piscina, ela acompanha as curvas da casa. Olha que detalhe maravilhoso isso aqui, gente. Olha essas curvas aqui, gente. A arquitetura superlativa, não sei, não sei se é bem isso mesmo. Ou casas do meu amigo... Aquiles, quilares não é, é? Casa do corretor da Praia, do Diego, gente. Olha só, aqui é a borda infinita desligada, a água cai para cá. Aqui a casa é do lado uma maria verde, de esquina com área verde, fundos pro lago, o leste está para cá, o sol nasce aqui, gente. Gente, que mansão sensacional! Preço espetacular, gente, pelo que ela oferece. Agora eu quero te mostrar a parte privativa. Ó, aqui é o motor da piscina, a piscina é térmica, ali do lado a gente tem o, o espaço do gás, uma área de serviço que conecta com a rua. Você tem um metro e meio de um vizinho e do outro lado você tem 10 metros do outro vizinho. É sensacional, um metro e meio mais um metro e meio. Tem 3 metros no um vizinho e praticamente 10 do outro. Voltamos aqui para casa, gente, tá um ventinho um pouquinho forte ali fora. Então eu fechei a porta vamos lá aqui sim é a cozinha gente aqui tem a torre quente forno micro geladeira aqui essa aqui é quase um tablet metrolux Ó, você faz aqui um monte de coisa <risos> parece uma nossa, a nossa turbo uh, painel de trava refrigerador dá pra travar aqui pro pessoal não assaltar de madrugada aqui é a cozinha aqui tem mais um fogão com top grande isso aqui é daqueles industrial exaustor tá aqui também aqui a gente tem a máquina de lavar uma uma torneira mano comando Ó, aqui sai a lezinha para frente gente eu não falei né gente mas essa casa aqui ela tem praticamente 25 metros de fachada termina aqui atrás em torno de 12 olha o tamanho do terreno 617 metros de terreno gente eu não abri nem vou abrir os armários que a casa é particular tá mas até aqui gente é laca olha só parece um vidro mas é laca e até aqui tem piso aquecido também na cozinha Agora nós vamos visitar a área de serviço. Olha só, área de serviço grande, espaçosa, com pia, com os junkers aqui. Armários: mais armários ali. Aqui nós temos o banheiro de serviço, o banheiro de serviço. E aqui o dormitório de serviço. Dormitório, então, a, ou dependência de empregado. O televisor tá aí também já instalado, mais um guarda-roupa ali. Gente, esse dormitório de empregado aqui é maior que muitos dormitórios, muitos apartamentos aí. Hein? <risos> Vai dizer, é grande, né, gente? Então, a parte aqui no fundo da casa já foi 11 minutos, meio caro. Olha só, até aqui, gente. Caixinho só uma, duas. Lá tem mais outra atrás, três. Olha só, mais duas aqui, gente. A casa é toda automatizada. Você pode abrir, e fechar ela com seu smartphone também. Então tive aqui o elevador, agora aqui embaixo também sobrou um espaço, ó. Dá pra você fazer o cantinho de jogar, joga tudo que sobrar pra cá, bicicleta, cachorro, papagaio <risos> Ó, papel de parede aqui também Aqui o lavabo, gente, olha o tamanho desse lavabo, cara, parece que você tá no lavabo de um Houston aqui, De um hotel, gente, olha só Essa sobrecuba é de granito verde botitino italiano, gente Isso aqui é importado, esculpida é direto na pedra, torneira monocomando, quente quente fria. Aqui gente é um lavabo duplo, tá? Nós temos esse, essa parte aqui. Caso de alguma emergência tem o segundo aqui também. Ó, você faz uma festa, então tem bastante banheiro, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês as cinco suítes que nós temos lá em cima. Ela não tem a suíte do vovô, tá bom, gente? Mas ela tem o transporte do vovô, que é esse elevador aqui, gente. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui. Ó. Aí está, ó. Esse aqui é o transporte do vovô e da vovó. Agora o comprador está lascado, porque o vovô e vovô vai pegar a melhor suíte. Vai pegar a mais top agora. <risos> Inclusive o vovô vai até ajudar a pagar, né? <risos> ai, ai, gente. Estou brincando, né, gente? Vamos lá. Tem que ser feliz. Tem que brincar, né, gente? creio que aonde a alegria, aí a Deus, tá bom, gente? Deus não é tristeza, tá bom? Alegre-se, olha só. Aqui, gente, na saída da escada, tem uma tampinha. Isso aqui chama-se uma aspiração pro motor. que tem conecta ali uma mangueirinha e sai aspirando tudo aqui. Olha só, gente, eu não subi todo o degrau ainda, só para te mostrar aqui, ó. Tudo travertinho, ó. Bacana, né? Olha a vista que a gente tem aqui, gente, ó. Show de bola, né? Maravilhosa. Isso aqui tudo abre, gente, ó. Desculpa que eu não achei o controle. Você <risos> viu a, a, as, as, as K-Pad, gente, ó. Circulação, íntima, teto, escada, 3, 4, 5, 6. Vamos apertar esses botões aqui, ver o que acontece. Cara, não aconteceu nada ainda. Vai que eu soltei um Transformers aí Não tô sabendo Mas vamos continuar, olha só Aqui é a primeira suíte Olha que linda, gente Até aqui tem piso aquecido também Aqui é o banheiro dela Deixa eu ligar a luz aqui pra você ver, né, gente Até o banheiro também tem piso aquecido Ó, travertinho daqui até o chão Cara, foi gasto uma fortuna aqui Até no teto, gente, olha Um roda-fogo de travertino. E olha que suíte maravilhosa, meu cara. Olha que linda essa suíte. Essa tem uma sacada. E olha só, descobri uma coisa. Tem controle de TV. Mas onde é que tá a TV? Você tá vendo a TV? Deixa eu te mostrar. Apertei aqui o botão. Ela demora um pouquinho. Acho que ela vai ligar. Olha só, gente. Que susto que eu tomei. Ai, ai, ao vivo, né, gente? É... Olha só, tá tendo corrida ali, gente. Olha que maravilhoso isso aqui. Inclusive, a suíte master também tem o mesmo sistema. Então, olha só. Televisor no teto. Isso não atrapalha aqui você estar deitado aqui, curtindo o pôr do sol. O sol tá se pondo lá atrás. Tem uma sacada maravilhosa. Guarda-roupa, três portas aqui. Olha o tapetão aqui, gente. Tá até medo de pisar aqui. Parece que o com o pé sujo Vai ficar com medo da esposa Olha só, aqui cabeceira estofada, gente, ó Maravilhosa, né? Linda demais E aqui, gente, vem cá Deixa eu mostrar aqui Tem uma poltrona ali Olha o tamanho dessa sacada Olha só, gente, ó Que sacada lindo, linda, maravilhosa Olha só que top Ainda tem um ventinho aqui ainda, gente Toda de vidro Com um ascovado, escovado Duas poltronas aqui de fora Agora vamos entrar aqui Eu quero te mostrar o resto da casa Só fechar aqui Só um pouquinho Abertura são de PVC Abriu Gente, que suíte linda É só a primeira Você tá preparado <risos> para ver mais? Então vem cá, vamos lá Olha só essa é a primeira suíte, essa suíte deve ter aqui uns 70 metros com terraço, tranquilo. Atravessei um o do lado, segunda suíte. Olha que suíte linda, maravilhosa, gente, É a suíte dos seus filhos. Também tem uma sacadinha lá na rua, um lustre maravilhoso, cabeceira aqui também, gente, ó, estufada. Tipo um vinírico aqui, lindo demais. Tem uns armários espelhados aqui, gente, olha só. Bacana, né? Lá também tem o televisor tá aqui tá gente guarda-roupa ele fecha fechando o televisor também esse é um diferencial dessa suíte papel de parede ar-condicionado e split tá aqui Samsung 12.000 BTUs aqui então gente, gente olha que legal essa suíte Master cara é, é seus filhos estão tá também bem equipada aqui gente ó eles têm uma banheira de hidromassagem toda de travertino também linda né maravilhosa essa então é a segunda suíte Vamos conhecer, olha que legal esse quadro, a terceira. Bem diferente, ó, piso aquecido aqui, gente, ó. Aqui tá o elevador, ele sai aqui. Esse é o, esse é o de descer, o de subir você pega lá embaixo. <risos> ó, aqui tudo rebaixado em gesso, tem um espaço muito bom aqui. A gente viu duas suítes, agora vamos ver a terceira. Seja bem-vindo à terceira suíte. Olha que linda também, gente, é um pouco parecido com a última... Mas tem algumas coisas diferentes O televisor tá ali O guarda-roupa é atrás de mim, já vou te mostrar Aqui, a gente, tem papel de parede também Olha o banheiro dela aqui, gente, ó Essa aqui não tem banheiro de hidromassagem Mas é um, uma bela suíte Um belo banheiro Olha só, aqui Um guarda-roupa, duas portas, gente, ó Bem grande, espaçoso E o ar-condicionado tá aqui, um Samsung, então Smart Inverter Inverter né, quente e frio Agora sim meu cara As duas suítes principais, Para que lado que eu vou? Você me diz Esquerda, direita, qual delas que nós vamos Normalmente a gente usa A direita que é o padrão de Deus Mas eu vou deixar por último que essa aqui é mais top <risos> Vamos nessa aqui Vem cá, olha só Seja bem vindo, manda suítes master Aqui papel de parede gente, olha que legal Isso aqui, aqui também gente ó é tomada aqui, pede. Aqui também piso aquecido. Olha o tamanho, meu caro, deste banheiro. Olha que maravilhoso. Gigante, né? Aqui nós temos uma banheira de hidro também, toda travertino, gente, ó. E aqui, gente, temos um lustre. você aqui tá ligado, esqueci de ligar o outro. Chuveiro, estilo cascata. Maravilhoso. Lindo demais, meu caro. Aqui também, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó piso aquecido aqui e deixa eu te mostrar o quarto agora vem cá meu cara olha que lindo esse dormitório uma cama de casal espelho espelho ali atrás na cabeceira estofada também olha o guarda-roupa aqui gente ó três portas grande lindo maravilhoso quero dizer para você que tá vendo esse imóvel tá que tem um imóvel à venda que que apareça aqui no canal contate a gente tem um e-mail aqui embaixo tá bom olha só uh, gente Deitadinho aqui Você tem uma vista maravilhosa Olha o tapete, gente Lindo, né? Aqui tem uma sacada que integra Com a outra suíte Master Que eu já vou te mostrar Olha que linda essa sacada aqui, gente Maravilhosa, né? Vamos fazer uma mágica agora, ó Agora eu vou sair daqui E vou gravar lá na rua <risos> Esse aí, gente Eu chamo ele de Hobbit Esse é o drone <risos> Olha só gente, então aqui nós temos um televisor, ar-condicionado, papel de parede em toda parte, que as aberturas são automatizadas também. E agora sim, meu caro, vamos conhecer a suíte principal. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a sua suíte master aqui em Shangri-La, gente, no Rio Grande do Sul. Olha só, meu caro, lindíssimo, maravilhoso. Peço desculpa, esqueci de fechar a tampa ali. <risos> é muito banheiro, tem sete banheiros, só pra você ter uma ideia, tá, gente? Fora os outros que eu não descobri. Olha só, uma cuba aqui também, gente, ó, de porcelana, sobre a cuba de travertino. Uma banheira também, grande. E aqui, meu caro, o mais top daqui é o mesmo sistema. O televisor desce do teto, as aberturas são automatizadas. Você tem uma sacada, gente, aqui essa aqui é a suíte da esquina essa aqui é a suíte do vovô, tá ralado papai, porque o vovô vai pegar essa suíte aqui deixa eu ver se eu consigo acessar a rua ali, só pra te mostrar ó, abertura aqui gente ó, tela mosquiteira abertura de PVC vamos dar uma volta aqui na suíte da esquina, olha que linda gente, olha que maravilhosa essa vista é a vista da sua suíte meu cara, olha só que vazado, que lindo isso aqui gente e o vento. O vento é a marca aqui da nossa praia, né? Nesse período sempre tem vento. Mas não é todo dia, tá, gente? Não se preocupe, não tenha medo. Você que é friolento, não se preocupe, a gente consegue uns cobertores, uns casacos. <risos> gente, olha só. uma piscina, gente, ó. Ela tem as mesmas curvas da fachada da casa, bem na bifurcação do lago. Gente, olha que lindo. Maravilhosa, né, essa vista, né, gente? Quero finalizar esse vídeo eu quero te agradecer por ter assistido o vídeo até o final bom gente com certeza você é uma benção, você é demais agora deixa eu entrar aqui para finalizar aqui dentro do quarto olha só quero dizer para você se você tem interesse em nessa casa ou em ou alguma outra casa aqui do canal contate a gente tem nossos contatos embaixo na descrição e se você tem interesse tá gente em deixar o seu imóvel à venda aqui com nós Fale com a gente, tá, gente? Fala com a gente. Vem conhecer nosso trabalho. Vem conhecer aqui, gente. Uh, o que a gente faz pessoalmente? Muitas pessoas já vieram, tá, gente? São Paulo, do Rio, conhecer nosso trabalho. Eu quero te convidar, tá, gente? A vir conhecer a nossa região. Nós temos imóveis em Gramado também. E se você tem um imóvel a vindo quer que apareça aqui, chame a gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia essa sua semana, gente. Tchau. Até mais.